partilho dessa aposta com o Giva, é que as coisas estão articuladas e, e, e, de alguma forma, pensar essa articulação implica não apenas olhar para a luta, luta de classes e se posicionar nela toda vez que a gente pensa o que é o racismo e as suas variantes, mas também isso implica é, pensar a, a própria... A própria temática, a própria. considerar o capital, a luta contra o capital, numa perspectiva antirracista, né? Como, como articular a perspectiva antirracista com uma perspectiva anticapitalista? Então, eu, eu queria propor a gente voltar um pouco na história do capitalismo, em alguns aspectos que às vezes passam batido quando se fala em luta de classes, né? O primeiro deles tem a ver com o fato de que o capitalismo, o capital é uma relação social, o capital ele aparece como uma coisa, mas ele não é uma coisa, ele é uma relação social, é, que é fruto da história humana, o capitalismo é, ele surge num certo momento da história humana, né? o capitalismo não existiu sempre, e, e quando ele surge, ele surge provocando algumas mudanças muito significativas na forma de ser da humanidade, né? inclusive nas formas da humanidade produzir a sua própria existência. Aliás, o capitalismo ele altera para sempre para sempre, ou pelo menos ele altera decisivamente a nossa forma de existir e a nossa forma de, de produzir a nossa existência, porque ele inverte uma premissa que até, uma premissa que até então estava colocada na história da humanidade, que é o fato de que no capitalismo é, a produção ela não tem o objetivo de satisfazer as necessidades humanas, mas ela tem o objetivo de é, viabilizar a acumulação de capital essa inversão ela cria um monte de problemas um monte de tretas um, e, e para ela ser possível é, foi necessário né se a gente ler o capital lá o Marx no livro 1 um do capital ele vai falar da importância de da violência como um, um fundamento necessário para a consolidação do capitalismo né então o, o Marx ele apresenta uma categoria inclusive uma categoria que se fala pouco dela mas que ela é importante para gente atualmente e a categoria expropriação, para que a exploração da, da mais-valia, exploração da força de trabalho, desse trabalho é, principalmente industrial, que a gente vai ver a partir da Revolução Industrial, para essa exploração ser possível, né, a, a gente sempre fala lá, quem vai estudar o capitalismo usa a formulazinha, né, DM, D linha, né, para que a exploração do trabalho, a exploração capitalista seja possível, foi necessário um processo intenso de expropriação das condições de, de, de existência dos trabalhadores para criar uma massa de gente sem nada, uma massa de gente despossuída cujo a única forma de sobreviver é vender a força de trabalho. Então, para criar uma massa de gente que, disponível para vender a força de trabalho, uma massa de gente livre, é, para vender a força de trabalho no mercado capitalista, foi necessário expropriar é, uma quantidade absurda de, gente, de pessoas das suas condições de reprodução. Né? Então, se a gente olha a história da Europa, foi treta em cima de treta, guerra em cima de guerra, violência, é, criminalização, pre inventa-se presídio, inventa-se inventa-se sistema prisional, inventa-se hospício, inventa-se assistência social, inventa-se um monte de dispositivos para é, viabilizar não só a expropriação do, do trabalhador, vamos pensar aquele camponês que tinha um pedaço de... A terra não era dele, mas ele tinha uma relação direta com a terra, ele possuía as próprias ferramentas, e, para o capitalismo existir, ele precisou destruir essa relação de propriedade privada dos meios de produção e, e, e destituir o trabalhador para criar o trabalhador livre, mas esse trabalhador destituído não necessariamente ele foi para o mercado de trabalho capitalista, ele precisou ser também adestrado, ele precisou ser combatido, ele precisou ser não apenas ser tirado da, da terra e da, e da dos meios de produção, mas ele também precisou ser adestrado e foi uma uma luta violentíssima no interior da Europa. Né? Então, o Marx ele fala lá no capítulo 24 do livro 1 da expropriação como uma condição para, a, é, para a, a reprodução do capital. E essa expropriação foi violentíssima. É, aliás, o Marx usa a palavra expropriação para combater uma visão burguesa mítica que, é, que era conhecida na época dele, no, na, na ciência política, como acumulação primitiva. Então, o, o Marx, ele o capítulo 24, ele chama a assim chamada acumulação primitiva, mas, na verdade, ele está criticando o nome acumulação primitiva porque os burgueses diz quando alguém perguntava por que, que tem gente rica e tem gente pobre? Aí a economia os economistas burgueses respondiam ah porque os burgueses são herdeiros daqueles que pouparam as suas riquezas, então eles têm dinheiro hoje porque eles pouparam, eles acumularam lá no princípio, eles acumularam. E, e os pobres são aqueles beberrões, aqueles que esbanjaram seus recursos e hoje é, tem que trabalhar para o outro. né? Então, o Marcos ele está combatendo essa visão mítica, esse mito burguês da acumulação primitiva, e ele vai dizer, na verdade, a gente não teve uma acumulação primitiva, a gente teve uma expropriação originária que, que só foi possível é, a partir de um processo violento que destitui o, os trabalhadores, os camponeses, a das suas possibilidades de existir, privatizando as terras, é, criando a cerca, mas, ao mesmo tempo, criando processos de constituição de estados nacionais que vão deixar essa população jogada à própria sorte e, ainda assim, vai impor para essa população uma nova ordem social. né? Então, eu Marcos fala de uma primeira expropriação, que é essa expropriação no campo, do trabalhador do campo, e dos, meios, dos seus meios de subsistência no interior da própria Europa. E, pra, para o Marx, essa expropriação foi, foi fundamental para a gente ter o capitalismo, como ele vai destrinchar lá no capital. Mas ele fala que essa não foi a única forma de expropriação. Há uma outra forma de expropriação, tão ou mais importante que essa, que o Marx chama de sistema colonial. E o sistema colonial, para ele, foi... É, a grande, abre aspas, a grande incubadora da indústria capitalista. O sistema colonial foi o grande é, o grande parteiro da modernidade capitalista ao criar as condições é, para a expansão, para a universalização do capital é, ao redor do globo terrestre, mas também é, ao criar um tipo particular de expropriação muito mais violenta que essa da Europa, uma expropriação baseada, abre aspas, no saque, no roubo, no genocídio, no estupro, é, como condição, por exemplo, para viabilizar o desenvolvimento das forças produtivas